Recentemente em Minecraft Utopia, eu estava no banco da cidade conversando com o Luiz, o gerente do banco, quando de repente eu desmaiei. Quando acordei dois dias depois, estava sem dinheiro e no hospital. Fui até a delegacia tentar descobrir o que aconteceu ou pedir ajuda. E o delegado do parecia não estar tá nem um pouco disposto a me ajudar. Conversando com o House, eu descobri isso. E eu lembro que o delegado Grimes, o xerife, na verdade, ele estava reclamando do hum. salário, que ia falar com o Luiz para aumentar o salário dele. Que... E foi aí que eu decidi investigar tudo por conta própria. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu não vou mentir, não. Eu tô bom. <risos> Mais um dia aqui em Utopia. E hoje a gente pode usar a nossa espada pânico nesse zumbi porva. Qual é o zumbi porva? Vem, tome. Uh. Aí que você é aprendendo a mexer comigo, entendeu? Ou tudo que não precisava, né? Hoje aqui na cidade de Utopia, a gente tem algumas coisas para fazer. Como vocês já sabem, eu quero investigar a cidade e eu tenho um plano para isso. Mas eu tenho alguma caixa de correio para receber aqui. É. Não. Bom, de qualquer forma, vamos ver como está o nosso grande amigo Charlo. Sheldon. Sheldon! Oi, Sheldon. Tudo bom com você? Como você tá? Ah, tá. Eu, eu vou entender isso como um, um diálogo dele para pegar os minérios aqui. Eu, tá, tá bom, Sheldon. Tem muito minério aqui. Eu tenho que ir na cidade também ver se a gente já tem algumas coisas para vender. Assim, na real, eu tô com algumas ideias até que interessantes de como a gente executar o nosso plano. Mas vamos para a cidade para resolver isso. Tá bom. Agora que a gente estou aqui na cidade, eu posso começar a planejar os meus passos. Eu tive uma ideia. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no banco da cidade, porque eu quero saber se caiu o meu salário. Afinal, faz tempo que eu não pego dinheiro. Dinheiro, eu tava pensando aqui, talvez eu possa falar com a Poki, mas quer saber? Vamos falar com ela, vamos, vamos ver como que tá as coisas, ver se ele entrega alguma informação que suspeita ou algo do tipo. Oi, Poki, tudo bom, minha querida? Como que você tá? Você tá bem? Oi, Lajotinha, como você tá, miguxo? Então, Poc, tô tô bem. E, e você, como que anda as coisas aqui na loja? Como que anda as vendas? Tá, tá indo tudo certo? Tá indo tudo legal? Eu percebi que não apareceu nada de novo aqui para vender, né? Eu tava daquele, daquele desse, desse aqui, ó. Do, do seu bicho de frango era bem bom. Tem que colocar mais coisinha para vender, né? Haha, <risos> verdade. Eu consegui seu conselho e trazer coisas novas. Enfim, quais as novidades? Ah. Que eu acho que não tem nada, não, Pô. Aqui na real tem uma novidade, sim. É o meu salário chegou. Eu vou, eu vou lá buscar ele, tá? Depois nós se fala. Tchau. Tá. A Pô não parecia suspeita, né? Ela parece sempre ser uma boa amiga. Mas sabe como é. Não dá pra confiar muito. Meu próximo passo é ver se o meu salário do banco chegou. Olha, tem uma pessoa ali que eu nunca vi antes. Eita. Bom, deixar lá, né? Nesse, nesse momento aqui que eu não posso confiar em ninguém, nunca que eu vou confiar nessa pessoa. Tá, tá desculpa, não, não falei nada, não. Tá. Não falei nada, não. Tá. Calma aí. Tá, opa, galera. Tarde. Tá. Vamos ver como que tá aqui as nossas coisas. Se tem um dinheirinho pra nós receber. Tem 305 conto. Pera aí, pega aqui, pega. Tu? Tá, temos 600 e pouco. Tá boa. Só por curiosidade. Eu não vou falar com o Humberto não. O Humberto sempre tá me dando a resposta negativa. Ah, ah, bo boa tarde, tudo bom? Quer abrir uma loja? Não, não. Eu, eu já tenho uma loja. É... Roberto, me tira uma dúvida. Eu tô podendo falar com o Luiz? O Luiz está tá no banco. Como que tá as coisas? Infelizmente o gerente Luiz está em uma reunião agora. Entendi, mano. Roberto, se você falar com ele, fala que eu mandei um oi que eu precisava conversar com ele, tá bom? Enfim, tchau, tchau. mano. Eu sabia, ele tá me evitando. Ou é coincidência, né? Mas para mim, ele tá me evitando. Bom, vamos aqui na DJ construtora, porque eu queria falar com o Jonathan ou com o Drill pra gente comprar uma decoração pra nossa casa. E também de quebra, como vocês podem ver. Espionar, eles têm câmeras, vamos tomar cuidado. Opa, Jonathan, tudo bem? Eu estou apaixonado. Uh, não, não, não quero falar sobre isso. Eu, eu queria tirar uma dúvida: vocês trabalham com decoração de casa? Sim, claro. Tá, eu vou atrás de umas coisinhas aí e depois eu quero fazer um negócio com você então, tá bom? A até breve. Interessante, então eles fazem esse tipo de negócio, né? Eu queria ver os locais que eu posso me infiltrar aqui para a gente poder espionar as pessoas. Quer saber? Peraí, eu tive uma ideia. Vamos para casa. E a minha ideia é basicamente fazer uma. Oi, que é... Quem é você? Pera... O que é isso? Você é do bem? Ai, seja o que for você ou quem for você, você não deveria ter entrado na minha casa. Esse vai ser o seu fim. Pode correr quando quiser da luta. Eu vou entrar e eu vou te atacar. Jogou até ácido no chão. Foi derrotamos. Tem mais alguém? Olha isso, me envenenou. Eu vou morrer. Vai ser meu fim, isso? Não, eu não posso acabar assim. Eu não posso acabar assim. Eu sobrevivi. Eu achei que ia ser o meu fim. O Que era isso? Pelo menos está sendo fumaça. A gente está se decompondo esse ácido. Tem que esperar esse ácido sumir. Saiu capacete alien. Quer saber? Eu vou apenas guardar isso e ficar feliz que a gente está vivo. Sheldon, Sheldon, ah, você está bem? Não tem nada aqui em cima? calma olha olha tudo tá não tem como foi acontecer ainda bem que estava aqui Shadow que era um Alien é melhor eu perguntar ao, ao, ao, ao Phantom depois, já que ele mora naquela nave espacial. De qualquer forma, eu vim aqui por um motivo. Eu tava vendo aqui e tem como a gente fazer uma câmera de segurança e um monitor para ela, para gente olhar sempre que a gente quiser. E é bem barato. Eu vou usar apenas ferro, graveto e vidro e redstone reforçada, que para reforçar eu vou precisar só de um mecanismo de reforçamento. A parte boa disso Sheldon, é que basicamente a gente vai poder espalhar câmeras em todos os locais e olhar. Eu tava olhando também tem essa outra câmera aqui que ela é mais fácil de fazer, só que essa câmera aqui a gente vai usar na nossa e a gente mesmo vai tirar as fotos. Quer saber, Sheldon? Isso é uma ideia boa. V vamos fazer ela. Ó, ferro a gente tem de sobra. A única coisa que a gente não vai ter é os vidros, eu acho. Tá, deixa eu pegar aqui minha pazinha e vamos coletar alguns recursos. É tempo que a gente não faz isso, né? Mas vai dar tudo certo. Eu tô animado, eu tô animado. Pera aí vamos pra aquele lado lá que tem uma praia. Lá dá pra pegar areia. Mano, a vida é engraçada, né? Tem uns dias que eu tô ali correndo atrás de pegar uma espada pra me tornar forte, pra me proteger. E tem outro que eu tô pegando areia pra fazer uma câmera. Nunca achei que eu ia falar essa frase, mas tá aí, né? Aliás, quem curte Utopia, se inscreve e deixa o gostei. Terminando de pegar areia. Enquanto eu tava. Eu tava pegando minhas areias do nada. O Carlinho apareceu aqui. Quero colocar as plaquinhas aqui. É pega. O que você tá fazendo? É, Tá botando TV na minha casa? Calma aí, LG, que eu, preciso, eu preciso colocar as placas aqui de quarentena. Mano, tem alienígena solta na, tá na cidade. Que roupa é essa? Mano, é uma roupa de exército. Como assim? Pera, pera, o que você tinha falado? Que tem que tá aqui. aqui, olha a placa pra você quarentena, ver. Quarentena fica em casa. Ca... Carlinho acabou de aparecer um desse aqui dentro. Não foi tu que colocou? Não. Cadê ele? Cadê ele? Você pegou então, ele? Ele veio aqui, ele me atacou e eu, eu matei ele. Só que assim, Meu ele Deus. era muito forte. Ele, ele jogou ácido no chão que me deu, me deu mal estar. Eu, eu quase morri, eu, eu juro para você, eu quase morri. Meu Deus, LG, e invadiram a casa do Bia também, cara. Eu não sei onde estavam esses alienígenas. Eles entraram aqui, não tinha nem como, estava tudo trancado. Quer saber? Eu acho que deve ter na cidade também. Sério? Pera, mas como você sabe disso? Tinha na sua casa? Tinha, tinha um monte na minha casa também. E você sabe alguma coisa para acabar com ele sem ser usando espada ou algo do tipo? Cara, atualmente estou usando a minha shotgun, olha só. É, eu não, eu não tenho dessas, não. Eu, mas eu, eu acho que eu prefiro uma espada mesmo. Não, tem que fazer pra galera se proteger, mano. Mas esses alienígenas é muito perigoso. Eu vi um botando ovo na casa do Biel. Botando ovo? Sim, então eu tô achando que ele está se procriando no meio da floresta e invadindo a cidade. Tá, eu, eu acho que aqui em casa não colocaram nenhum. Peraí, como que é o um ovo, você sabe? É, um ovo parece aqueles ovos assim, tipo, pequenininho, grandão, do dragão, sabe? Igual do dragão do fim, mais ou menos? Isso, só que é meio marronzado e, e meio que sorte umas gosmas. Tá, eu, eu vou dar uma procurada, mas pelo que eu Sei, aqui não tinha nenhum, porque eu derrotei o alien e eu olhei tudo, sabe? Ah, beleza, então, menos mal, cara. Mas, LG, toma cuidado, mano. Se você ver algum outro alien, pode passar a peixeira. Tá, ó, Carlinhos, aqui, ó, pra você ficar mais, mais forte, poder se cuidar na jornada. Toma o um seu lixo de frango, tá bom? Ah, beleza, LG, obrigado, viu? Toma cuidado aí com os alienígenas. Eu também, tá? Tchau. Falou, falou. Mano, esse bagulho do Carlinhos é doideira, né? Por que a nossa pá não gastou? Ah, verdade, né? Eu tenho o talismã do Reparo. Mas eu falo, ah, como que a nossa pá não gastou, né? Enfim, ó, a gente esquentei uns vidros, comprei uns diamantes na loja da Poki, até, até gastei um dinheirinho aqui, ó. Peguei umas pedras e peguei redstone. A gente tem quase tudo que a gente vai precisar para poder fazer nossas câmeras de espionagem. Eu só vou precisar de uma madeira de carvalho para fazer um botão, mas aqui não tem nenhuma. Ah, aqui, boa. Agora então é só fazer a câmera. E aliás, enquanto eu faço ela, mas quem tiver vendo pela estreia aí, tiver vendo o vídeo agora, deixa o gostei agora. 3, 2, 1 e vai e se inscreve e manda para algum amigo, mano. Em breve eu quero estar tá fazendo live para todo mundo da utopia, assim como a gente fazendo live de origem, mano, para quem é membro aí. Então, se inscrever é a forma de vocês apoiarem isso. Ah, e hoje tem mais um vídeo, tá? Bom, de qualquer forma, eu tenho já ferro e graveto. O problema é que para poder fazer a minha câmera, eu vou precisar de bloco de vidro e redstone reforçado para reforçar. Eu uso essa ferramenta de reforçamento. que para fazer ela. Eu preciso de painel de vidro, então vou fazer painel de vidro para assim fazer um bloco de laser com o um bloco de laser. A gente vai juntar ele com graveta e outras coisas e vai ter o reenforçador de blocos. Vamos reforçar um vidro e um bloco de redstone prontinho. Agora, basicamente, são blocos que só eu consigo quebrar. Então, Vamos transformar eles em câmera. Também vou fazer um visor para a câmera e também uma câmera de bolso. Essa câmera de bolso é bem boa, porque com ela posso olhar onde eu quiser e dar zoom para espionar as pessoas. E também posso tirar fotos. Mas para isso eu preciso de papel. Eu vou ver se é a Poki vende. Agora eu só preciso fazer uma ferramenta aqui especial que a gente usa para remover os blocos. Porque querendo ou não, essa câmera aqui ó, não tem como quebrar ela, mesmo sendo dono, só com essa ferramenta. Ah, e ela funciona assim. ó. Eu coloco a câmera, ligo o meu monitor nela e seleciono ela. Agora eu posso ver tudo que ela vê À vontade Eu posso olhar tudo e todos Bom, vamos fazer mais um pouco de câmera E vamos pra cidade começar a espionar Tuguin mandou mensagem e queria falar comigo Vai ser oportunidade perfeita Chegando lá pra falar com o Tuguin Parece que ele queria ajudar com um montão de coisa Aí eu ajudei ele, né? Então, LG, já que você me ajudou tanto assim E, e agora a gente tá se conhecendo melhor Por que, que você não trabalha pra mim? Aqui? Uh, não aqui Na verdade, hum. eu tenho um lugar perfeito pra você Que seria lá na frente no posto. Trabalhar como no posto, conhecer? né? Não sei, não sei, não sei. Bom, eu tô abrindo esse negócio novo e eu acho que vai dar muito certo. Eu tô bem esperançoso. Então, eu acho que eu vou ter como te pagar, sabe? Bem, bem hum, mesmo. Eu tô... não, então, eu preciso saber quanto que você vai pagar por semana, né? Eu, tenho, eu não posso falar. Acreditar que falar que eu vou pagar bem e trabalhar lá. Olha, eu posso conseguir pra você 150. Por semana? Por semana. Eu quero a primeira semana adiantada de, de confiança. Mas o posto nem abriu ainda, eu ainda tenho que pagar os construtores. Vai dar tudo certo, confia. Te dei uns conselhos bons, você vai ganhar dinheiro. Você quer quanto? Pode ser sem lão a primeira semana, vai, na, na amizade. Toma aqui. Bom, bom, bom, legal. Me leva pro, pro meu local de trabalho. Mas não tá pronto. Mas eu vou te mostrar, não, vem, vem aqui. Tá, pera aí, só, só um segundo. Calma aí, pera aí, rapidinho. Vamos colocar aqui rapidinho sem assim ele ver. Tá. Cadê você? Ah, vou tá. Metido, você quer carro? Tá bom. Vem, entra aí. Vamos. Pera aí, você não sabe dirigir? Calma, Porque eu tem subri... Já, eu tô com uma semente de árvore, já! Vem Meu aqui. Meu Deus do céu. Eu vou te mostrar seu novo lugar de trabalho. NÃO! Ai, acontece, calma aí, é, é normal. Só... Meu Deus do céu. Você aprendeu a dirigir? Você teve aulas? Não, né? Tipo, foi eu que inventei os carros aqui de novo, então... Ah, é, isso faz sentido, né? Dá pra perceber. Deixa eu sair daqui logo. Bom. Esse é o lugar que eu disse que eu acho que é a sua cara. E por que, que tem um portal aqui de novo? Enfim. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu trabalho aqui, então. É, acho que precisa de uma reforma, né? Mas depois que você reformar, com uma condição. Hum. Eu nunca mais ficar no banco de passageiro quando você dirigir. <risos> tá bom. Então você fica na caçamba na próxima vez. Né? Não, não, não, não. Se Valeu, eu for no L mesmo carro, eu dirijo. Tchau. Valeu, LG. Uh, você vai na caçamba. Eita, pega! Você pode deixar a árvore, tá? Faz parte do cenário aqui do posto, tá? Tá bom. Meu Deus do céu, gente. Olha o que ele fez aqui. Tentar arrumar essa árvore aqui, pelo menos. Ok, eu esperei um tempo passar aqui, mas ainda tô ouvindo um barulho de carro. Eu vou tentar esconder uma câmera em algum local que eu possa ver tudo, mas que ninguém vai suspeitar. Aqui parece um local bom, olha, nessa árvore aqui, assim, olha. Deixa eu interligar nela. Com isso, temos três. Ah, isso aqui não funciona. Temos a primeira câmera aqui na loja do Tugin. Pera, tô vendo o barulho do carro. Olha ele ali, ó. ele, ele tendo pra lá. Calma, vamos usar a câmera, vamos, vamos investigar. Eu tô com medo. Medo o... de quê? Porque você morreu, você não era pra estar aqui Gente, do, do que ele tá falando? Com que ele tá falando isso? Eu, eu lembro disso, me contaram que você morreu, Knight Você sabe... Como, como é que você sabe o meu nome? Aliás, quem que é você? Mano... Ele tá atrás da árvore, eu não consigo saber Eu lembro de algo parecido com... Você morreu pra um pra um bicho grande Que história é preto, essa? Ele era uma, uma tempestade Por que que você tá aqui? Quer saber? Essa história não é pra mim Eu, eu, eu não quero saber disso, mano não, não parece o que eu quero saber Isso me parece problema E eu quero ficar longe disso por agora. Tá, um, um outro local que eu posso colocar uma câmera seria aqui na loja do House. O House já é amigo meu, acho que ele não vai se importar de colocar uma câmerinha ali. Até porque eu fiquei de comprar um chapéu, né, também com ele. Olha, o chapéu ainda tá aqui, que ótimo! Tá, vamos colocar bem aqui, olha. Oh, quem é aquilo ali? Peraí, deixa eu virar a câmera aqui. Olha, ele tá ali, ó. Tem alguém ali. para alguém entrou aqui na loja? Corre, corre, corre, tem alguém aqui, tem alguém aqui, corre, corre, corre. corre. Calma. Eu preciso esperar ficar um horário bom para espionar as pessoas e saber o que tá acontecendo. Já se passou algum tempo, eu tô esperando aqui até agora ficar de noite. Eu percebi que a melhor alternativa minha é usar minha câmera. Eu tô tentando espiar a delegacia para saber se o xerife sai de noite do trabalho. E eu ainda suspeito que ele seja a, melhor, a pior pessoa sobre tudo. Eu fiz uma pessoa de invisibilidade, mas eu tava com medo de usar. Mas quer saber? Ninguém tá... Peraí, aperto, A Pouca tá ali, né? Calma aí. Tá. Agora ninguém me vê. Quer saber? Eu vou para lá. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Peraí, mas eu não posso abrir aqui, né? E agora? Peraí. O xerife tá se movendo ali. O xerife tá se movendo! Calma, ele foi pro lado a falar com alguém. Ele. Ele deu um tchau pra Jenny, eu acho. Ele vai pegar uma água, né? Corre, calma, calma. Ele não pode ver a gente. Ele não pode ver a gente. Corre, corre, calma, calma. Fica de longe, fica de longe. Fica de longe. Pra onde ele tá indo? Ele tá indo pros lados pra ver se não tem ninguém. Ele tá escondendo alguma coisa. Calma, vou sem a câmera pra ele não me ver. Eu acho que ele tá fazendo. A... Ele tá escondendo alguma coisa. Peraí, tem, tem, alguém, tem alguém dando dinheiro pra ele? Peraí! Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu vou lá, eu vou lá.